Salve, rapa. Firmeza? Esse é o Ferrez em Construção e nós vamos trazer o Mano Ti, um dos maiores compositores da zona sul de São Paulo. E sim, é eu que estou falando. Beleza? E aí, Ti? É uma satisfação imensa, meu irmão, estar tá aqui. Vou repetir o que eu acabei de falar para você fora do ar. Uma coisa é a gente conversar na resenha, como a gente faz há muitos anos, e outra coisa é a gente estar tá aqui, nesse lugar que tem essa energia diferente, que tem essa força... É, tô preocupado, tá aqui na sua frente agora, hein? Parece que é a ah. primeira vez. É, que é o seguinte, você veio já com o boné da minha marca, com a jaqueta da minha marca, então você veio tô querendo agradar meus olhos, né? Eu vim pra guerra, né? <risos> eu vim pra guerra. Tá certo. Ti, você é fiel? Olha, meu irmão, eu sou fiel, eu sou fiel, e, e pra mim a fidelidade tem um... talvez seja um pouco diferente. Ah, talvez seja um pouco lá, diferente. nós. diferente. lá vamos nós. E para, lá vamos nós. Para a maioria das pessoas. Porque eu, eu, eu trabalho com duas linhas. De fidelidade e lealdade. Saca? Às vezes eu posso... Às vezes eu vou ser mais fiel a você do que a mim mesmo. Porque eu tenho, eu tenho lealdade a você, a sua causa, ou a quem está comigo. Então eu trabalho com essas... Eu sou, se eu abraçar você, pode acreditar que eu estou com você. É isso. Pra mim, é isso. Sim. Então, se eu disser pra você, vamos junto, a gente vai junto até o último, até o final. Isso em qualquer situação, entendeu? E você é um cara de muitos amigos ou poucos amigos? Poucos. Hoje eu posso contar claramente amigos de vida nos dedos de uma mão. Claramente, tranquilamente. na mão, uma mão só? Posso falar isso aqui pra você agora, sem, sem titubear. Não, vamos evitar. Vamos evitar. <risos> vamos evitar o constrangimento dos que não são e pensam que são. Não é? Porque aí você eu pode ter o nome de alguém eu acredito. É porque amigo E eu tô pegando o teu feeling Amigo é um negócio sério, né? Sim. Amigo é um negócio pesado Pra você falar que alguém é teu amigo Experimenta três horas da manhã você ligar pra um cara e falar Meu, eu tô fudido aqui, me, me ajuda Se esse cara for onde você tiver pra te ajudar Sim Então acho que fazer esse teste é, é complicado Quanto tempo você canta rap? Velho eu vou falar assim, quando o rap entrou na minha vida, desde 1989. Desde 89. Eu tinha 11 anos. Você entrou no rap por quê, com 11 anos? Por causa de Holocausto Urbano, lá no Parque Regina, no campo do, da Portuguesa, em 1989, porque em 90 foi lançado o Holocausto Urbano, em agosto de 90, o Racionais lançou, mas eles já cantavam as músicas. Show você de viu de um show quebrada. do Racionais com 11 anos de idade? Em 11 anos, a quebrada toda lá no campo E eu, eu fui lá com os meus primos Meus amigos da rua e tal e Era de vi, graça? Era de graça E eu vi o, os caras cantando Ei, boy, o que você está fazendo aqui? Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir Voltei pra casa Só pensando naquilo, velho E ali, ali mudou Pra mim é 1989, daí pra frente você, você, Vamos dar um pulo pro futuro? Você acha que aquela música que você ouviu com 11 anos, Ei Boy, o que você está fazendo aqui? Ia perder o sentido no rap de hoje? que o Boy está fazendo aqui é cantando em cima do palco. <risos> e cantando as mesmas músicas, inclusive, cantando rap, tá ligado? Eu, eu acho que ela não perde o sentido, mas hoje ela ganha uma resposta indigesta. Porque lá atrás, quando o Brau pergunta Ei Boy, o que você está fazendo aqui? O Boy, ele, ele não responde. Ele não responde porque ele entende qual é a pergunta, ele se incomoda com aquela pergunta e ele sabe que ele está sendo inquirido. Uhum. Hoje, aí, hoje fica ruim para nós. Porque você pergunta, aí boy, o que você está fazendo aqui? Aí ele responde para você, eu estou aqui na sua quebrada ganhando o seu dinheiro e botando você para trás. Sim. Então, hoje ele responde. Hoje fica difícil você perguntar é... isso, você vai ter essa resposta. Você não tinha essa resposta lá atrás. É... Então, é foda. É uma, uma, uma resposta pesada, hein, de se ouvir, hein? Você, ninguém, às vezes você...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 Como é que eu vou dizer? O homem ele vai ficar realmente perigoso, de verdade, no momento que ele passa a acreditar naquilo que ele está falando. Quando você olha no olho de um cara e o cara está falando para você, você sente que ele acredita no que ele está falando, esse cara se torna perigoso. Então, mesmo que você pegue uma causa como essa, uma causa desgastada, é, que é o rap, que é o nosso rap, se você abraçar ele e você entrar com qualidade, com competência Com crença E você acreditar E você tiver com um staff bom em volta de você Você faz acontecer Então eu acho, eu acho que ainda dá tempo Então deixa eu te perguntar Você vai pra um show Com 10 mil pessoas Você canta fogo nos racistas Você joga a cabeça de um cara branco Pra todo mundo chutar Você faz um tumulto da porra Você não acha que no outro dia as pessoas voltam cada um pro seu trabalho E o porteiro de repente nem é cumprimentado Porque é um cara preto eu acho que sim, eu acho que, se, que sim, mas o grande X é, não é só falar fogo no racista, tem um, tem um, é um bagulho muito doido isso, eu acho que é, eu tenho, eu tenho um ditado que diz assim ó, você nunca vai me ver dar o primeiro tapa e ninguém, você nunca vai me, de, me ver dar o primeiro tapa, mas você também nunca vai me ver tomar o último. Então, eu acho que é fazer o cara voltar pra casa com a consciência de que ele tomou o último tapa e ele não pode deixar assim. Entende? Boa. Ele jogou o fogo dos racistas lá no show, mas no dia seguinte, quando ele se tocar que, porra, eu tomei o último tapa, ainda não tá, não tá resolvido. Sim. Então, às vezes é um livro, às vezes é um podcast que você vai assistir, às vezes é uma troca de ideias, às vezes se você for um artista, às vezes é uma música, às vezes é um posicionamento, às vezes é um voto. Às vezes é conversar com teus amigos em quem você que vai votar, por que você que vai votar, falar de política, entende? Sim, você... É, aí aí eu não, não, nunca volta para casa com o último tapa, Sim. nunca permita isso, entende? Sim, boa, boa. Eu acho que é isso que o Jonga propõe quando ele canta Sim. no show, tá? Sim. isso é exatamente isso. Você tem uma letra que você fez para o Dundum, é, facção central, que você fala das lágrimas e tal. Você consegue recitar um pedaço dela, aí? Feridas leves. Uhum. Nossa, não consigo Ferrez. Não? Não consigo. E eu vou te dizer por quê. Ah. Eu vou te dizer por quê. É, eu consigo falar falar desse momento, mas não consigo recitar essa essa essa música. Inclusive, eu tenho uma certa mágoa. É. Tenho. Porque não? Essa música foi eu vi na internet, mas depois ela sumiu. Não. Tá aí a minha mágoa. É. Tá aí a minha mágoa. O que acontece é bem um cortezinho bem rápido. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido na minha vida que o Facção Central tinha acabado. Sim. E aquilo, para mim, eu fiquei chocado. Eu acho que o rap ficou chocado. Quando chegou a primeira vez, olha, o Facção acabou, está acabando, vai acabar e tal. E eu morava ali no, no Macedônia. Maria Sampaio, Macedônia e tal. E aí, quem, quem bateu um dia de domingo lá na minha casa? O J Aliás e o Smith. Sim. E levaram o Dundum. E eu não conheci o Dundum pessoalmente, olha que louco. E eles, e eles levaram o Dundum lá na minha casa... Pra me apresentar o Dundum, e quando ele entrou, eu... aí ele falou assim, ó, aqui é o Dundum do Facção, eu... Ah, falei, porra. Tá, porra. Pesou a casa. Pesou, é. pesou. E eu falei, aí eles falaram, o Smith falou exatamente assim, ó. Esse aqui é o Manuti, esse aqui é o cara que, que pode fazer as músicas pra você, pra resolver sua vida. Porque o Dundum, ele é um compositor, mas ele não é um grande compositor, assim, né? Tipo, ele não é tido como um grande compositor até então, Ele né? estava num momento delicado, é, que era da ruptura, e ele sim. queria é, trabalhar, ele tinha vontade de é. trabalhar e tal. E conversando, acho que com o e com o Smith, eles chegaram à conclusão de que eu poderia ajudá-lo de alguma forma, escrevendo, para que o trabalho andasse mais rápido e tal, e eu fiquei sabendo de tudo aquilo ali naquele momento. Em algum momento, eles falaram para mim, ah, o Dundum, ah, vamos colar na sua casa, mas jamais eu imaginei que isso ia acontecer. É. E ele foi. Ele foi, a gente começou a conversar, e, e a primeira coisa que eu falei, falei, ó, é, ok, mas você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu faço? Você sabe como eu penso? Eu não sou facção central. Ponto. Então se você está pensando em, em, em criar aqui um, um, um braço do, do facção central, em, em né, fazer um. Você não uma, vai fazer. Você não vai fazer. Você precisa fazer uma outra coisa, até porque se é um disco solo teu, eu tenho certeza que as pessoas querem muito saber do Dum, é. e não da, da marca facção central, da instituição facção Sim. e ele inicialmente topou e eu achei aquilo surreal eu falei, é sério que esse cara topou? é sério que ele vai confiar em mim? eu não, eu não acreditei naquilo mas falei, vamos para frente e aí eu fiz duas músicas, pra você ver como é que é eu, não, eu, eu consigo lembrar de Feridas Leves, mas eu não lembro da outra eu fiz duas músicas eu escrevi duas músicas para Dum Dum e, e entreguei pra ele e ele gravou eu já não estava acreditando que ele, que ele ia aceitar. Ele aceitou, gostou, gravou. Quando eu ouvi, eu falei, sensacional. Aí eu falei, brilho, então vamos. Falei, vamos, vamos para frente agora, vamos fazer seu disco. Eu vou escrever para você. Vamos, vamos desenrolar. E um pouquinho mais para frente da publicação, não andou. Simplesmente abandonou. Aí houve, parece que uma volta, aí depois não volta de novo, aí isso ficou para trás. Aí eu percebi que eu acabei... Ficou, sabe, ficou é, perdido. Eu falei, ah, tudo bem. bem, então... Mas uma puta letra. Porra. Uma puta letra. E, fi, e, e ficou, per... e aí ficou marcado pra mim e essa o situação. gostou também dessa letra. Muita gente nos comentários, você entra lá, Nossa, você deve ter muita, visto o pessoal claro. falando daquilo. É, porque... Que achou que era até uma vertente dele. Aí é que tá. Tem muita gente que pensa, Ferreira, que que realmente tudo, tudo, absolutamente tudo que eu escrevo, sai tudo, tudo da minha cabeça. E não é. Eu vou escrever pra você, eu vou fazer uma leitura de você, uma conexão com você, pra que aquilo que eu esteja escrevendo realmente seja você cantando. Mas é um dom seu, pô. Sim. Isso aí é seu. Sai de você. Você pode se colocar no meu lugar, mas o dom é seu. E né? aí, naquele momento, quando eu conectei com ele, foi de verdade. Por isso que as pessoas entram lá e falam, porra, eu não sabia, dom do que você... Por que você não fazia essas músicas mais tempo pra gente, é. desde o Facção e é. tal? Muitos comentários. E isso foi o que me deixou mais animado. É. Aí depois, quando foi abandonado esse projeto, eu é. fiquei muito chateado. Sim. Mas não amago, amago. Pô, eu amo é, o Dundu, mas não é aquela... Porque eu falei, putz, tinha um grande potencial ali, um desperdício. Ali, né? um desperdício. É. Tanto que e eu lembrei da raça. letra, eu lembrei da letra. E aí, então, quando se fala do Dundum, eu falo, puta, feridas leves. Aí vem aquele déjà vu, eu falei, puta, meu, onde é que aquilo podia ter ido? É. Onde o Dundum podia ter chegado? Que, que... que disco que ele podia ter criado? Podia ter feito um puta disco. Podia ter feito um puta disco. É. Podia ter feito um puta disco. Então, é. sempre fica pra mim esse gostinho é. amargo, assim, sabe? Porque, tinha o meu irmão, você... Não sei, não sei o destino aqui pra frente, mas... Era o disco, meu irmão, era aquele o disco, lá era é. o disco. Naquela continuidade era, era um puta disco Aquele era o disco. E você fez várias letras também pro Detentos do Rap, né? Pela ordem, meu irmão, pela ordem... Em 1999 eu conheço o Mano Reco, é, onde foi produzido o Quebrando as Gemas do Preconceito, que talvez seja o, o disco mais clássico do Detentos, é. né? É. A ideia é forte, baseada em, em fatos reais, é, é, Apenas Mais Um, que foi assim, a, a música que que eu escrevi naquele disco que realmente virou um clássico do Detente. Sim, aquela apenas mais uma, né? Que conta a história de... É. Você pensa que o cara tá ali falando do amor da vida dele, é. e no final tá falando da liberdade, né? No final é. tem aquele desfecho. Aí depois, mais para frente, tem Deus do Morro. Deus do Morro. O Juiz Mais Justo é o Tempo. É, que é uma puta música, também. Também, mais para frente... Aí, no meio do caminho, tem o, o... Você escreveu toda o Juiz Mais Justo é o Tempo também? O Juiz Mais Luta um Tempos é uma música que tem, tem o Maurício e tem, acho que o, o Sanci canta, né? O Sansi, então o Sanci é. escreveu o que ele. Ah, que cada ele... um escreveu é, o É, quando cantou. ele chegou a música já estava pronta aí ele falou, ah. pô, vou escrever aqui também. Aí fez uma ah. junção que ficou ah. Ele escreve muito também. Escreve. Assim. Sempre foi Sempre assim. Esquetou. E a caneta dele é diferente, tá? É. A caneta do Sanci do, é, do é diferentinha. É. É. é, a caneta diferente mesmo. Ele, ele, ele, eu costumo dizer que ele trabalha num, numa dimensão um pouquinho fora da, daqui. É. Ele trabalha diferente. Ele imagina até as viradas compondo. Ele imagina as viradas. Ele é. ele tá, ele tá ele fala assim: Ei, hey, você que está parado ali, ru uh, parará, papá. Ele, ele, né, ele tá cria, até as paradas na mão. Ele cria todo o sonoro cenário sonoro para poder entregar é. o verso. Isso é, é, isso é muito, muito é legal. Louco, é louco. E de lá para cá ele também teve coisas no treff. Coisas do... No treff você escreveu o quê? No treff eu me lembro de. De Mil Fita. Mil Fita. Mil Fita. Parte do Maurício. é minha eu que escrevi, tá, rapaz? <risos> então, e, e aqui eu tem Eu lembro muito de, da Mil Fita no Trefe, porque foi exatamente no momento que eu tinha parado de... Ah, sim, é verdade. Eu tinha parado. É. E aí eu, Vocês iam começar o Trefe, né? E aí, eu, é. aquele negócio todo, e o Maurício falou, não, você tem que ficar aqui perto. E ali o Trefe foi meio que... Pra mim, foi uma salvação, saca? Eu, eu fiz e aí ele falou você tá vendo você tem que ficar aqui dá para fazer Cê, é, entendeu é. o seu lugar é aqui e foi o pulo para um pouco mais para frente chegar quando um pouco uns anos para frente quando o Maurício resolve falar assim porra, vou parar com o se vou fazer minha carreira solo Sim. foi olhando para Treff foi olhando para o Juiz mais do seu tempo é. foi olhando para quebrando as Algemas do preconceito que eu falei beleza projeto solo teu então vamos nessa empreitada aí a coisa Aí Ali, é o primeiro a... disco que é muito bom e os outros que a gente não precisa falar aqui. <risos> é, Você tem as suas ressalvas. Eu tenho minhas ressalvas. O disco que tem amor no começo, pra mim não, não é indicado. Não, posso, posso dar. Eu, essa história eu preciso contar. <risos> não, essa, oh, Ferrez me liga um dia. O Ferrez me liga. Não, Me mandou uma mensagem. Olha o que. Tá até hoje essa mensagem aqui no meu telefone. Tá, tá né? Tá até hoje. O Ferrez me manda uma mensagem no WhatsApp dizendo assim pra mim. Ô, Ti, ó, com todo com o todo carinho que eu tenho por você, com todo respeito, mas, meu irmão, falando de amor, meu irmão, o que você que fez com o meu rap? Devolve meu rap pra mim. Cê, é o amor, Zezé? Vai cantar Zezé de Camargo e Luciano. Devolve, devolve pra mim meu rap. Para que você gosta de ficar falando de amor. E era a música de abertura do disco Anti-Heróis, do disco duplo do Maurício, que se chama É o Amor. Sim. E eu tomei uma garfada do, do Ferreira ele brigou comigo e eu, eu não esqueci disso. É, tá, o tá disco até hoje. passa essa, vem umas boas, depois cai pra caralho, <risos> depois tem uma que salva e depois ferra tudo de novo. Mas, tá bom. É, não, porque a gente não pode, né? Porque amigo, a gente também... Os gangsta gente... também amam, é. Fernandes Tem coração nesse peito sim, vagabundo aqui. sim Mas a gente não é obrigado a gostar de toda a discografia do artista, como ele mesmo disse entendeu? Então eu também não sou obrigado a gostar de, de churumelagem com efeito <risos> especial. Bom, mas vamos... Ah, vamos... você ficou bolado por causa do autotune, né? Tudo é ruim. Desde o autotune <risos> até ele cantando é ruim demais, tá ligado? Mas é a minha opinião, também tá? Ninguém é obrigado a concordar, embora alguns fãs concordem comigo, hein? Eu levo o time comigo. É... Mas aí você também fez um disco solo. Esse disco foi em... Olha dois... que loucura. O disco solo do Manuti, que inclusive hoje começou a ser publicado, depois de tanto tempo, 10 anos depois, esse disco, de 2012... O Artistas Verdadeiros. Sim. Foi um disco que eu fiz num momento que eu tava muito é, firme. Eu tava acreditando muito. Saca? Aquele momento, se você for falar de uma montanha russa, é aquele momento que eu tava, que eu tava assim, subindo, saca? Com força, com energia e tal. Produzido pelo, pelo RB, é. lá no estúdio RBits. beats é RB. Que é, porque que é o meu o estúdio que eu fico à vontade. Eu acho que o único estúdio que eu fico à vontade na minha vida é do um RB. O cara é um clima, um, é. é um mentor. Eu é gosto um, do RB. É, um, pra é o nosso eremita. É. Eu vou dos outros estúdios e não me sinto bem, pá. Pra... E ele, porra, ele falou: você tem que fazer e me condicionou. Pô, foi um cara que nunca soltou minha mão. Se eu tô aqui agora na sua frente. Se tem um, um dos caras que é responsável por isso, é, com certeza RB, é o RB. É, o RB é eu tá estar aqui tá... agora falando com você, eu não, é. eu não, eu não, não posso dizer ele isso é diferente. Ele é macumbeiro, mano. Ele faz macumba para nós também. Ele né? é incrível. <risos> e ele falou, meu, você tem que fazer o um disco. Ele falou para mim, você tem que fazer um disco, tem que fazer um registro teu. E eu é. tava em alta, assim. Quando chegou lá em cima com o disco pronto, Coisas da Música, eu... Deu Ladeira hora. abaixo. E esse disco fica guardado durante 10 anos. Tá sendo publicado agora. Pra você ter uma plataforma? ideia, o Todd Ivan fez, há 10 anos atrás... Mas eu vendi essa porra na minha loja. Eu vendi, logo quando saiu. Um monte de cara vendeu também nas lojas dele. Logo quando saiu. É. é que você não trabalhou disso. Não trabalhei. Você lançou e deixou pra lá. Não trabalhei. Isso abenço. dá uma raiva, cara. Eu já tive artista, assim, que eu lancei o trabalho e o cara deixou pra lá e... É o que eu falei pra você. Puta Naquele mal. momento foi uma das minhas mortes, assim. É. Eu olhava pra, pra minha casa, porque muitas vezes eu chegava em casa e falava... porra, eu tô fudido. Preciso disso, preciso daquilo. Minha filha, minha casa, minhas coisas. eu ainda tinha a resposta com, com a música. E estava no momento sozinho, né? Porque eu vinha de grupos que não é. deu certo. E estava sozinho. E, porra. Perdido. Você foi do Realidade Urbana, você foi do Coach 4x4. Disciplinados MC no começo, foi o primeiro lá em MCs, 89. É. quando Eu conheci você tudo. com Disciplinados MCs. E, é. e, e muita cabeçada Então é. naquele momento eu tava sozinho eh, Eu tinha perdido o meu irmão Soneca Que é hoje DJ do Três Sola do Gueto Sim. Que é meu irmão, amo você, meu irmão O Soneca é muito legal Ele é sensacional, amo ele demais da vida e, Mas só que naquele momento, ele também E foi uma das, das coisas boas assim, eu, eu sofri muito na época, mas foi uma das coisas boas pra mim Ele, ele tava comigo não, não me abandonou pra nada Mas chegou uma hora que ele meio que falou Olha, meu irmão, preciso ir Preciso ir. Se você vai ficar, eu, eu vou. E foi. E foi ser DJ do Trilha. E então aí eu me vi sozinho de verdade mesmo. Foi quando eu comecei a fazer o Artistas, terminei o Artistas, acabou o fôlego, abandonei o projeto. E só voltei fazendo um pouco mais para frente é, as parcerias com o Maurício e o disco dele. Quer então, dizer, eu, eu me salvei para eu não morrer artisticamente, porque eu não conseguia levar o meu projeto sozinho para frente. Sim. Eu me salvei escrevendo, compondo as composições, as músicas. Que me gabaritaram para poder ir para frente. Me salvou. Sim. Eu fui salvo por isso também. Porque senão eu era um cara que... Eu entendo até lá atrás, né? O Dudu não ter ido pra frente com, com o projeto dele. Porque eu também fiz isso. É. Então eu seria mais um que teria um potencial. Teria algo para poder entregar. E não, não entregou. Mas o Artista Verdade vem em 2010. Agora está sendo publicado. Tá subindo nas redes sociais. Ah, nas é, nas é, plataformas, plataformas digitais. É. O clipe do Todd Evil que ele fez... Lá atrás, é o, o grande clipe esquecido. Você tem um clipe muito foda, que agora feito foi publicado, lá na, na Godoy, e é tão, na Godoy não, na Grisson. Na Grisson. E é, é tão embaçada a qualidade que Nossa, já tinha que aquilo. E é muito... vai ser publicado quando? Já tá publicado, já tá no YouTube. Tá na internet? Né? Já tá na internet, acabei de colocar Qual que é o nome do clipe? É... Da... É tanta música? Calma, calma que eu vou chegar lá. Mas do local você lembra, né, viado? É, porque lá foi quando eu nasci, né? É... é... é... Meu Deus, me deu um branco, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Eu lembro desse clipe quando foi produzido lá na, na favela, esse clipe é muito bom. O Fabiano sempre fala desse clipe, o Lula, sempre ele tá falando desse clipe. Hoje você assiste, você assiste esse, esse clipe e você ele tem uma qualidade incrível, parece que ele foi feito agora. Então naquela época ele já era um negócio para frente, né? e mesmo assim, quer dizer, 10 anos depois que ele foi publicado, o disco todo está subindo agora também. Então, por que eu estou subindo? Subindo para ter esse registro, para ter esse, esse produto lá nas plataformas digitais e também para poder acabar puxando as coisas que estão vindo agora. Tem coisas novas, tem assim, coisas minhas que eu estou fazendo, que eu estou dentro do estúdio. Realmente, a minha cabeça mudou, a estratégia mudou, todo é. o staff que está por trás mudou. Então, tem muita coisa que está chegando aí, coisas minhas, novas, que está chegando agora, que, tá, que vai ser puxado pelo Artista Verdadeiro. Ele vai servir como esteio, né? Pra tipo, gente vai lançar ele na plataforma. É, ele... Vai lá ver ele e daqui a pouco já tá chegando as coisas novas, né? Ah, Tanto do, do Manuti mesmo, solo, as minhas coisas já tem um EP pronto e mais um projeto que inclusive você conhece o Ice, eu, o Ice e o RB, Sim. a gente acabou de criar um projeto que foi, começou numa conversa e acabou virando um disco com 10 faixas que a gente já tá gravando, audiovisual, a coisa tá bem adiantada, que se chama Três Tios. Três Tios. Chapô o nome do clipe. Chapô. Olha, a, a, a, a produção aqui, a Kátia que tem que puxar o nome. Assim. Porque o artista. Tá, ó, eu sei que nós estamos ficando velhos, não estamos lembrando de porra nenhuma. Ferrez, outro dia alguém me fez uma pergunta. Não, isso isso para quem me conhece. O, o Maurício sabe que a minha memória é horrível. Mas outro dia alguém me fez uma pergunta assim que eu não sabia responder. A pessoa me perguntou assim: Ti, quantas músicas você acha que você já fez? Aí você falou, fodeu. Não tenho a mínima ideia, Ferrez. Ah. Nem para poder chutar um número. É muita música. Você me perguntou de Feridas Leves. Eu lembro do nome, lembro da história, mas eu não lembro da letra. É. Sabe o que acontece muito? Por exemplo, o Maurício me mostrar uma música. Eu escuto e falo, porra, que música foda. Aí ele fala, tá, mas... E eu falo, mas de quem que é? Ele fala, tá louco? Você não lembra? E eu não lembro. Fiz, escrevi e não lembro da música. Não lembro mais, Que é muita música. Muita, muita, de verdade. Nome, verso, quando foi... Depois que eu escrevo, velho, limpo o HD, eu vou para a próxima. É muita música. Você já teve muitos momentos assim na sua carreira que você falou, puta, agora vai. Agora eu fiz um puta show, fui tratado com respeito, ganhei meu dinheiro, agora a coisa vai acontecer. Já. Conta para gente. E, e, e, e olha que louco, já, e não foi do Manuti. Mas estava o Manuti. Logo no, no início da pandemia, ainda não estava declarada a pandemia, e a gente tava, tinha começado a trampar o, o Cidadão Kane, o primeiro disco só do Maurício. Sim, o um disco bom, Cidadão Kane. <risos> é. Você depois vai ter que responder isso lá. Não, vamos <risos> sabe a minha opinião, Ele, o Cidadão Kane é um puta disco. O problema de você fazer um puta disco é depois. É criar a expectativa de um segundo. Eu sei que eu escrevi o Capão Pecado, depois eu tive que fazer Manual Prático do Ódio, entendeu? Então você tem que fazer, a continuidade é foda. Pode ficar o um churro melagem de amor. Você tem que. É o um puta disco. Velho, isso pegou Entendeu? no seu coração, né? É, não, não dá. O cara, você vê. Eu sou cidadão Kane do Capão. Hey! O bagulho pesadão. Aí depois eu Amor. Mas pois tá bom. É. Bom, então, bom, bom, bom. Vamos fazer esse. Vamos falar né? do, do. Cidadão Kane na rua. E aí o que aconteceu? Muitos telefonemas e tal, rapaziada. Começou a aparecer shows. Tudo já certinho, agenda. E aí o Maurício me olha e fala: Meu irmão, bora pra rua? Porque até então eu. A princípio, eu não, não ia a rua, né? Ajudar ele a cantar aquele disco e levar aquele uhum. disco as pessoas e tal, fazer ali... Ah, o, você só acompanha o junto estágio, com ele, mas você exato. não entende. E não era isso. Mas o que aconteceu? Por osmose, por pura naturalidade, a coisa foi andando, vamos pra rua? Eu falei, vamos, vamos pra rua. Então, começou a tocar o telefone e ele me fala, olha, tem shows e tal, e o primeiro show era em Curitiba. O primeiro show de Cidadão Kane era em Curitiba. E naquele dia, naquela noite, na verdade, eram dois shows. Um aqui em São Paulo e um em Curitiba. Fazia aqui, no outro dia à noite, lá em Curitiba. E a pandemia estourou naquele final de semana. Então, já tinha uma agenda de shows. Que porra! Já tinha uma agenda de shows certinha. E a gente desce em Curitiba, faz o, o, único, o primeiro e único show de Cidadão Kenny, Aquele disco maravilhoso. que você... Nunca teve um lançamento de verdade, um, um, uma turnê. De... Não, não teve, porque a pandemia não deixou. E a gente desceu. Fez um show em Curitiba pesadíssimo. Eu lembro desse show. Pesadíssimo. Ganhamos um dinheiro, subimos felizes e quando a gente está na estrada, subindo para cá, estoura. Governo, ó, tudo fechado, não tem mais show, acabou a cultura, fecha as portas e já era. Cidadão Kane ficou engavetado, depois passou, não teve show... Ah perdemos grana, mas ali naquele momento eu falei, puta merda, aqui a gente vai fazer aqui show vai fazer demais, show. a gente vai ganhar uma moeda e, e, e aí vai gabaritar pra gente escrever o nosso manual prático no, no é. ano depois, mas não aconteceu. Mas também teve um momento que você tava com o Coach 4x4, que é a outra banda, porque você tava com, com um empresário, você tinha uns caras foda do seu lado, tinha equipamento foda, eu é. vi show seu assim pra 10 mil pessoas, Foda, tá ligado? Eu Falei, nossa, os caras têm uma van deles, velho. A gente andando a pé e vocês tinham uma van. Seus equipamentos com os microfones, tudo com as maletinhas e tal. A sua, a sua pergunta é muito foda. Você me pergunta assim. Você me pergunta agora. Teve algum momento na sua carreira que você falou, agora vai? E aí, pra responder essa pergunta, eu usei o Cidadão Kane, que nem era comigo. É. Agora eu vou voltar em mim e vou falar do coach. No coach, eu não tive a impressão, porra, agora vai. No coach 4 4 meu irmão, eu tinha certeza Puta que Deus. aquele grupo aquele disco ia ser o disco mais foda Sim. do rap. Naquele é. momento. Eu tinha essa certeza. É. Eu entrei um dia... Eu sei disso porque você me parou no sofá uma vez, lá dos caras da Realidade Urbana, porque antes se chamava Realidade Urbana, né? depois que montou o Coach, né? E, e você falou assim, mano, eu tô criando um projeto chamado Coach 44 e vai ser foda. Você falou pra mim, vai Foi. ser foda. Essa agora eu acertei. Foi. Você falou, eu ainda falei, esse nome é estranho pra caralho. Você falou, não, mas você vai ver. Vai ser foda. Quando... Quando o coach 44 chega no, no, no estúdio do Eric 12 e o Eric que ia produzir aquele disco, a gente chegou lá e tal e o, e o Eric não me conhecia, conhecia um pouco do, dos caras, né, que era do realidade urbana e a gente chegou como coach 44, todo mundo apresentado e tal, então ele não conhecia, então ele estava tava numa até a postura o eu dele lendo, já é meu Piaça, né? Dele Jaime é, é meu Piaça. É. Ele lá, tal na dele, bem, mas o que que vocês têm aí? Quando eu comecei a mostrar as músicas, eu me lembro até hoje da resenha, assim, num um determinado momento o Eric Doze me chama no canto e fala assim, meu irmão, você, você tem noção do que, que vocês têm na mão? Você tem noção do que, que é isso que você está fazendo? O que, que é isso que vocês têm? Esse disco é um disco atemporal, é um disco diferente, vocês vão acontecer dentro do cenário do rap, meu, é, é muito bom. O Eric me fala aquilo e eu voltei para casa porque eu te falo com essa certeza, não... É uma certeza. E não foi. Então ali eu morri. Nem aconteceu o disco. Não aconteceu nem o disco. Pô, não, não aconteceu tá, nada. Né? Não, não aconteceu nada. Isso. É muito eu só frustrante. fico com as lembranças de alguém que em algum momento viu shows do Coach 4.4. É, que inclusive a gente participa do, 100 do DVD favela 100% também. Favela, tem Sim. aquele registro lá. Sim. E até hoje, Ferrez, até hoje pessoas falam comigo e, e se lembram do, do Coach 4-4. É. Ah, aquele. E foi breve, foi. Aquele tempo. time era muito pesado. Menos de um ano. É. Eu escrevi aquele disco. Eu escrevi aquele disco pra ser daquela maneira. Mas nunca saiu do papel. Nunca. Então, eu passei por vários momentos, assim, de coisas que eu não sei por que não aconteceram, cara. E é. eu morri. Cada vez que um projeto que nem esse não acontecia, eu morria. É foda, E fui mesmo. renascendo depois, entende? Então ter foda. Cara, eu tenho uma conversa que a gente teve que você é um cara muito inteligente, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Oh, eu, eu, eu falo isso pra muita gente. Você sabe gente. que eu ouvi isso de você tem peso 3, né? Não, mas é verdade. Eu, eu não sou o cara de ficar mentindo nem pagar simpatia pra ninguém, você isso sabe. É verdade. Eu, eu até perco amigo, mas não perco de, de, de falar, falar o real. que é. E assim, a gente tava tendo uma conversa sobre transgênicos, sobre a Monsanto, sobre essas questões da Porra, semente. você lembra disso? Lembro pra caramba. Porra. Eu queria que você blindasse aqui um pouco, brindasse aqui com a gente... É, no fez de Construção, falando um pouco disso, cara, da, do controle da comida. Meu irmão, eu, eu, vou, eu vou pegar o fio da meada naquela conversa que a gente estava tendo. Eu vou pegar assim, ó. para você que está aí agora vendo a gente, pensa só que. Como, como que você pode controlar a humanidade? Se você tivesse que controlar. A gente lembra daquele desenho lá, o Pink e o cérebro, né? Sim. Todo dia ele sai de casa com um plano para poder controlar a humanidade. Sim. Em algum lugar. No caminho da humanidade real, alguém pensou isso. Alguém pensou, porra, a gente precisa controlar, são 7 bilhões de pessoas do mundo, a gente precisa controlar esse pessoal. Como que a gente controla? Através da alimentação. Transgênio, a gente vai controlar as pessoas assim, ó. É, eu vou ter que alimentar todo mundo, então o ideal seria que todo mundo comprasse a comida que eu produzo, para isso eu vou ter que controlar quem cultiva a comida, quem planta, quem colhe, então eu vou ter que monopolizar isso, ninguém vai poder comprar nenhuma comida que não seja de mim, as sementes que não seja de mim, aquela semente só vai funcionar se ela trabalhar com o meu agrotóxico, né? se você for trabalhar com outra semente não vai dar certo, o mercado, aí entra a política, o mercado, a política é toda feita para que as regulamentações de comida passem... Por aquele caminho, se você vier de uma agricultura familiar, você vai ter dificuldade de colocar sua sua comida no, no, no mercado porque você não é certificado, porque você não passou pelo selo, porque você não usa a semente X, que é de tal produtor, que usa tal agrotóxico. É toda uma cadeia. Então, digamos, é uma conversa longa, pode desvirtuar aqui, mas só para pontuar de forma geral. Eu, eu falava, eu estava estudando a, a, sobre a Monsanto, que é uma, uma indústria que controla no mundo a produção de sementes, do trigo, do milho. Então, tudo que você planta de trigo e de milho vai passar por esses caras. Eles produzem as sementes transgênicas, eles produzem os agrotóxicos que vão fazer essas sementes funcionar. Aí isso nasce, vai dar o trigo que eles querem, na, na proporção que eles querem, do jeito que eles querem. Então, é, é a alimentação, é a comida. Se você acredita em teoria das, da conspiração, e isso é um, é um bagulho muito foda, é muito nosso, é. né? Entendeu? Era nosso, agora é do governo. É, agora é do governo, né? <risos> Se você jogo. acredita em teoria da conspiração, para eu não me alongar muito, vai pesquisar a respeito de Monsanto, vai pesquisar a respeito de agrotóxicos, hum. vai pesquisar a respeito das sementes transgênicas, vai pesquisar a respeito da alimentação, quem controla a alimentação, quem manda na agricultura, no agronegócio, né? que é pop, é. quem que comanda o agronegócio, com quem que esses caras falam, lobby de governo, é. quem que está no governo é, trabalhando por essas causas, vai pesquisar e depois vocês, depois vocês falam, comentam aqui, comentem é. aqui no vídeo que vocês foram é. ver sobre isso aí. Pense lá, Monsanto, assistam lá e depois vocês falam. É. Não, e, e esse negócio dos commodities, né que envolve o trigo, o milho, essas coisas, é muito louco, porque eu estava no México e tinha manifestações lá no México já na época, muito tempo atrás... Sobre os milhos de lá, que os caras queriam o milho original do México, Sim, não queriam o coloridos, milho... Coloridos, aqueles é, coloridos Eles não queriam tal. o milho que, que veio da, com, a, com a semente numerada, tudo. Porque é, é justamente isso, a terra, ela pega um, um tipo de infestação que só aquela semente da Monsanto nasce na terra, mano. Só. É um negócio muito louco, só, velho. Só. Qualquer outra, os bichos comem, tá ligado? É, é... Imagina que você... Como é que a gente dá um exemplo perfeito? Imagina, por exemplo, que você compra um carro... Esse exemplo vai ser bom. Você compra um carro, mas esse carro ele só anda com a gasolina Sim. que o Ferrez vender. Sim. Não adianta você comprar gasolina comigo ou com outra pessoa. O é. carro só vai andar com aquela Sim. gasolina comprada naquele lugar. O cara compra um kit de, de então de, pronto. Compra um kit gigantesco de sementes. Sementes, mas elas só são adubadas com o material deles. Só vão germinar, só vão é. ficar livre das pragas, só vão realmente é. dar o resultado final se você se usar, o, o, usar os aquele agrotóxico dos produtos dos caras. É. Então o cara te vende e vai falar assim, você vai ter que voltar. Aí assim. o cara controla a tiazinha que planta 10 pés e o cara que planta 20 controla. E hectares, né? A agricultura familiar. Ou você vai comprar aqui comigo ou você não vai conseguir. Por quê? Também tem um negócio muito louco, né? E isso, no, no próprio México aconteceu muito isso. Pesquisem também que vocês vão, vocês vão bugar. É, teve aquele, aquela pessoa que falou assim, não, eu não vou, eu não vou aderir, não. Eu vou ficar aqui na, na agricultura familiar mesmo e tá tudo certo. Só que do lado dele... É uma fazenda gigantesca que o cara usa. E esse agrotóxico que faz a pujança daquela, daquela plantação gigantesca, pulverizado no ar, quando cai em cima do outro que está aqui, que é natural, mata o natural. Mata. Pelo ar. É. Então já era, você não vai conseguir. É. Então é uma maneira do cara falar assim, ó, você não quer tudo bem. Só que se você não quer do meu jeito, você também não vai fazer do teu. Não planta. Não vai plantar. E aí depois da câncer de intestino, câncer do... Né? De tudo que é lá no cara, fígado, Aí você vai ficar todo. mais louco ainda, que você vai pesquisar, ok, vamos conquistar o mundo? A alimentação. É. É, uma, é uma vertente, é uma ponta. Mas também, assim, vamos conquistar o mundo? Saúde. Então, é. o cara que tá te alimentando... É o mesmo que vende a, a cura, a baia, né? Que... É o mesmo, é o é. mesmo. Ah, o, o produto é cancerígeno. Tudo bem, eu fabrico os remédios por câncer, Tá tudo certo. Lucro, acima de qualquer coisa. Pesquisa é, é, é loucura. Os caras do rap, os caras da literatura são meio doidos. A gente pesquisa é. uns negócios malucos. Não, mas é porque tem mais a ver, né? A pesquise. gente troca muito sobre isso. Agora, você acha que algum, a, a, na indústria musical, de forma geral, quem é premiado não é só competência? É, é premiado porque o Estado, o governo, é, os, os patrocinadores, a mídia, sei lá, ela acaba injetando dinheiro em quem quer que aquela voz seja daquele jeito e não do jeito que a gente escreve ou do jeito que a gente faz, sabe? É, é premiar o, a desconstrução do negócio. Ferrez, isso vai passar por um negócio que eu, eu digo que é assim, ó, a diferença, a gente precisa entender isso, qual que é a diferença entre um artista e uma celebridade? Então, essa premiação que você diz é uma premiação que ela passa por esse crivo. Saca? Nem sempre um artista vai ser uma celebridade. Mas nesse crivo do mercado que premia, toda celebridade vira artista. Toda celebridade vira artista. E aí se você for lá realmente pegar esse artista, colocar ele aqui, e pegar uma lupa, e botar a lupinha assim, olhar bem, às vezes você não, você não, não tem um artista ali, mas é uma celebridade. Então a premiação hoje está vindo por isso. Você tem a capacidade de sustentar essa bandeira que a gente quer. Então, pega o emblema de celebridade, pega o emblema do entretenimento e não da arte, saca? Porque arte e entretenimento eu vejo em duas, em, em duas bases diferentes. Sim. Toda arte, toda arte pra mim é entretenimento também. Mas nem todo entretenimento é arte. Sim. Então, tem que saber diferenciar. Muitas vezes você vai ver grandes artistas incríveis que, que não estão à luz do holofote dessa premiação que você falou. Sim. Então, eu acho que os caras, a, a grande, o grande x é você realmente se encontrar. É, você, se você for procurar pela premiação do mainstream aí, você, você vai ter que trabalhar esse negócio de celebridade. Se é. você estiver procurando isso, Sim. É essa validação, é. entendeu? E tem outro caminho também, que é trabalhar os nichos, né? Por exemplo, o movimento punk ali, algumas bandas do movimento punk trabalham os nichos. Ela tem 3, 4 mil seguidores e ela vive com esses 3, 4 mil. Uma editora pequena de quadrinhos, de livros, ela tem dois mil leitores, ela segue com aqueles dois mil, sabe? Então, assim, tem os nichos também. O hip hop, hoje, de protesto e tal, ele é um nicho também, sabe? Vocês têm o um público de vocês, eu tenho o meu tal, mas é um público menor do que o público do cara mais estourado aí do rap, entendeu? Um dia desse eu tive uma conversa, eu tava conversando com o Maurício a respeito disso, exatamente como você falou agora. Eu disse assim pra ele. Falei, a gente tinha ido fazer uma apresentação ali na Augusta, intimista, palco da altura da mesa aqui, certo? É, casa para, sei lá, 200, 250 pessoas, estava lotado, estava cheia a casa. E, e aí aquilo me chamou muita atenção. Aquilo me chamou muita atenção. E aí a explicação daquilo é o que você está falando, o nicho. O que, que vale mais? O que, que vale mais? Você ter sei lá, 10 mil seguidores no, no Instagram? Ou você ir fazer um show cantando a tua música, autorar o teu disco e lá naquela casa ter 200, 250 pessoas cantando a sua música que foram lá para ver você, que gostam de você, te chamam pelo nome, querem estar perto de você e comulam da sua arte com você? É, aí esse, eu posso te responder? Esse pessoal que está ali com você cantando a sua música é um nicho. Mas eu posso te responder? Diga. A resposta passa pelo artista. Tem artista que quer ter os 10 mil. Pronto. Ele não está satisfeito com os 200. Pronto, então o cara não entendeu o nicho. Aí o cara nicho. vive feliz. O cara não entendeu? entendeu o nicho que você é. falou. Então, vai passar. Você quer ser celebridade ou você é um artista? Não. Eu fico muito feliz quando... Por exemplo, nesse show, vou dar o exemplo dele. É, as pessoas estavam lá e as pessoas estavam cantando. É. Sabe quem você é. Vai discutir seguir no Instagram. João. Quem é. fez história. Quem é você que chegou agora. Eu, é. eu, eu, eu, olhando o Maurício cantar esse refrão... E olhando as pessoas, e admirando, olhando as pessoas cantando esse refrão. Sim. Eu falei, é isso que me faz feliz, é. entende? É ir nos lugares que, de menor tamanho, mas com pessoas que realmente sabem quem assim, é o nosso nicho. Isso é o artista. Agora, se você for partir, não, eu quero ser celebridade, aí ele vai fazer: ah, 250 pessoas não é nada. É. Mas se for nichado, é, é tudo, meu irmão. Você colocar 250 pessoas dentro de um lugar para ver você... Para cantar sua música, Sim. você que faz os lançamentos, quando você vê as pessoas chegando, te abraçando, dizendo: pô, vim aqui comprar teu livro, vim, a, a, autografa para mim. Que valor que tem isso? Isso não tem nem valor, é uma coisa é. inestimável, é incrível. É, então realmente. tem que saber identificar realmente o um nicho. Essa palavra tinha que ser mais falada, Ferrez. É, é, porque você vê muita gente dando loucura também, né? Que, que é, e tem muita concorrência, cara. Hoje em dia tem muita. Like, muito tanto, né? Entendeu? Aí eu, e, e o like também não é real, o cara tem muito seguidor na internet, mas vai fazer um show não tem ninguém, vai fazer uma palestra não tem ninguém, sabe? Então, é isso. É, o engajamento ele é, é muito volátil também, assim muda muito. Esse, esse, hum. esse projeto que eu falei para você, do, do, do Três Tios, que é um nome super Já sugestivo... Já tem alguma música na internet? Já tem... É, Dinossauros, olha é o nome, o a, super, né? Já Sim. muito sugestivo, Dinossauros acabou de ficar a Master Mix... E a gente está trabalhando já o audiovisual para ser a primeira a colocar. Na, ah, mas na ainda rua, não está né? na internet. Ainda não está. Ah. Mas já temos aí as redes sociais do Três Tios temos Sim. o Instagram, temos a fanpage, temos o um canal no, no YouTube tudo não, certinho é. para poder colocar as coisas. E nas conversas lá, por exemplo, o RB falando para gente: vocês têm que entender, parece uma cópia do que você acabou de falar, que a gente realmente, quando a gente faz a nossa música, essa música que a gente faz, a gente está fazendo para um público muito especial Sim. e muito seleto que entende, que conecta com a gente. Quando a gente conseguir conectar com esses caras e levar esses caras para os shows, para esses caras falarem com a gente, é o sucesso é, do 3 é. É, Não é vai isso? atrás é. de um milhão de views, isso é bobagem. É. Não, ah, tem... não é que não tem significado. Tem uma relevância e um significado dentro da, né? é. dos panoramas aí atuais e tal. Mas quando você vai falar realmente de nicho, de, de você olhar no olho do teu público e saber identificar e conectar com o teu público, pô, é. você colocar 200 pessoas é. numa casa para te ver é incrível. E o doutor Caio, que, o, que trabalha comigo aqui na produção, também do programa, ele falou um negócio muito interessante um dia desse. Ele falou assim, eu acho o, o, o, o que vocês têm muito melhor do que a fama. Porque, por exemplo, vocês dentro do rap, ele estava dando um exemplo, né? É, meu, do Maurício e tal. Meu até não, que eu, eu extrapolo um pouquinho essa coisa da do nicho e tal, por causa que eu estou em várias mídias diferentes, mas, e eu já não consigo ter essa paz, assim, mais, eu tenho um pouco, mas não tanto. Isso te atrapalha? Não, Olha quando eu pergunto é, para entrevistador. Não, mas, é, ele, ele, só para colocar o que ele falou, antes de você responder, ele colocou de uma forma que, assim, vocês têm uma fama muito boa, porque vocês são famosos dentro do rap, mas na vida comum vocês estão aí na suave. Vocês vai na padaria, vai na rua, vai no mercado, ninguém fica trombando vocês. Vira e mexe, o um cara parou, mano, você não canta lá e tal. Beleza. Mas não é muito, tá ligado? Porque quando é muito também é chato pra caralho, né, velho? Tipo, quando é muito é chato, entendeu? Tipo, quando você é muito conhecido e por coisas diversas também. Às vezes você gosta de compor, mas você não quer que o cara te conheça por uma entrevista. E aí o cara te para, ah, eu vi você com tal cara tal. e tal. Aí você, puta, eu não queria falar disso, tá ligado? Eu gosto de falar dos meus livros, vamos supor. É, tem, tem uma forma boa também tem, tem uma diferença Ferrez que tudo é a porra do valor cara sabe o, o valor do, o valor do negócio por exemplo ó, se liga só esse copo aqui ó porra, copo lindo da onda Sul maravilhoso bonitão muito estiloso certo é, mas esse copo tem um valor Sim. se algum momento alguém e, e ele tá aqui tal de repente ele não vai ser cobiçado mas se alguém disser que esse copo, a partir de amanhã, esse copo aqui, para ter um copo desse aqui, você precisa pagar, tipo, 50 mil nesse copo, os caras já não estão mais preocupados de usar esse copo como um copo. É. Que é para você beber um, um negócio e tal. O cara quer só ser clicado e visto é. segurando esse copo é. para agregar valor para ele. Pode, pode acreditar que quando você for abordado em algum lugar, às vezes o cara, ele só quer fazer uma foto para dizer, porra, você pensava é. comigo. É. Não, esse porque é um amigo... uma, uma validação para ele. Esse saca? Dia um amigo meu que ele conhece o meu projeto social. Se você ele... perguntar, às vezes, para ele, fala para mim um disco, um, uma música minha ou algum... Não sabe. Ele não sabe. Esse dia um amigo meu que conhece o meu projeto social, que, que manja do que a gente faz, que, que entende tudo que a gente faz, ele postou um projeto de outro cara e postou um pedido de doação para outro cara só pelo hype. Só pelo hype. Dá para saber que é pelo hype porque, porque o cara tem um nome, tá ligado? E aí eu olhei e falei, mano, que babaquice, né? Tipo, o cara encosta com nós mal tempão, em vez de dar uma fortalecida, o cara quer o hype do... Ele não tá fazendo ali uma força social, ele tá fazendo o próprio hype dele. E você sabe? sente você... Quando, quando uma pessoa te aborda e a pessoa realmente, ela tá... Você olha pra ela e você... No teu caso, você olha pra ela e você vai sentir que ela tá realmente de frente... O cara da literatura que ela admira Você sim, sabe você é cê sabe, cê E sabe. quando o cara chegou e falou assim aí ah, é, tamo junto, é, nóis. é e, e é. Então At... tem essa, esse, esse At... diferencial aí Até aquele cara que ele, ele fala assim Mano, eu não li nada seu, mas eu admiro você Aí é legal, porque o cara viu uma música sua Ouviu um, um trecho de um poema, sabe? Então você entende que é verdadeiro Tipo, ele não teve a oportunidade de ler nada mas ele admira, porque ele viu a entrevista, ele viu uma participação num CD de rap, e de repente, coisa. aquele tristinho lá mexeu com ele. É, né? então mexeu o cara tem ele. uma simpatia pelo que você representa. Ó, isso aconteceu, você conhece o Iceman, certo? Sim. O Ice. Porra, é um cara incrível. E o Ice é um, é um dos três tios. Porra, eu, eu... O Iceman, lá no conceito moral, lá atrás, esse cara mexeu com a minha vida, e você vai lembrar desse, desse episódio, que você devia estar lá também... Dos caras cantando em cima das caixas de som Lá na Praça do Campo Limpo Sim, sim, eu tava lá também Subindo Quando em cima eles da... usavam os bastões de beijo Porra, <risos> tá entendendo? Aquilo é. mexeu com a minha cabeça Com a minha é. vida E hoje por E exemplo, no CDM no... também, lembra? No do CDM? CDM lá é. do, do Jardim Rosana Eles cantaram antes de organização xiita Lembra então, da Organização ele... Chiita? Bom, quando, quando acabou o show da Organização, ele podia ir embora, já podia tinha embora. acabado o mundo, não, já, já tinha. não sobrou mais nada. A Organização Chiita derrubou, literalmente, o CDN. Derru derrubou. É. O, se ainda tinha alguma coisa em pé depois do, do conceito, não tinha Mano, mais nada. Não depois do... Conceito moral e a Organização eu... Chiita moeu todo mundo. E hoje o Ice, no projeto do três a gente junto ali, o Ice olha pra mim e me fez sentir coisas do tipo que eu não tinha sentido. Ele olha pra mim e fala assim, irmão, pra mim, olhando porra, eu admiro você demais, eu olho pra você, eu sempre me espelhei em você. E eu lá atrás, eu olhando pra ele, eu falo, puta, mano, esse cara é muito foda. É. Então a gente consegue entender essa energia quando, é. quando a coisa acontece, quando a coisa olha pra você e você vê que a pessoa tá vendo o, o artista. Ela não é. tá atrás da celebridade. Sabe onde eu senti isso, velho? Aonde? Eu senti isso no show do Cate Carral, do Racionais. E é engraçado, porque foi antes do Racionais entrar quando o Maurício entrou com o Big, com o Wilson. Você tava também? Não tava. Nesse não tava, tava, né? Então, o Maurício o Wilson o Big e tal, e era pra cantar uma música que você escreveu com o Maurício e tal. Certo. E, mano, entrou muito pesado, velho. Assim, sabe quando você sente que é pesado? Que o som entrou, pá, pá, era fake. Os caras, pelo amor de Deus, que, mano, que, que sinistro que foi. Pancadas. Não tinha iluminação, porque, né, antes do show do Nacional, os caras davam desligada na iluminação, pá, pá, pá, Não é boicote, é porque é artista toda, que vai abrir, né? né? Então, fica ali, até não era nem o palco principal, acho que era o palco abaixo, assim, Entendi. sei lá. Dá a impressão que era um pouco abaixo. Mas entrou o Wilson, o Big, o Maurício e tal. E quando entrou a música... Criou mano, aquela aura rap, na hora. Pan, pan, pan. Mano, puta merda, velho. Eu lembro, eu, eu, eu senti o bagulho lá. Eu tava no público e ele era meu amigo, meu irmão, que nem você Conectou, falou aí. Conectou, não foi? Mas independente disso, era muito pesado. É um rap de verdade mesmo. Você fala, mano, não é tirando ninguém. A gente não tá tirando ninguém. Mas é o um rap que a gente cresceu na zona sul ouvindo mesmo. Você fala, caralho, os caras... Entrou pesado. Depois teve o show do Racionais, que foi muito foda. Da eu lembro, hora, Eu não lembro lugar onde a gente é. tava, mas eu tava com você e você falou a mesma coisa do meu lado. Aí a gente tava junto. Mas eu não lembro em que lugar que você Gangsta olhou pra Paradise. Mim. E o Consciência Humana cantando, Sim. essa é a vida de, de muitos... E aí, aí as... você, eu... eu né? É. Conectado. Aí você do meu lado, você encosta em mim. Mas antes e... eu, de, de eu te cutucar... E falou, mano... É mas, isso que é o bagulho, é, viado. é isso que é. Mas antes de eu te cutucar, tava tocando Consciência Humana nesse show, e aí o Consciência Humana, essa é a vida de muitos em São Mateus, Pam, parou. E aí ele falou assim, CH, AHC, para confirmar, olha o que nós vamos apresentar. Aí entrou, tandandam. campinas no ar, tandandam. entrou o sistema negro no meio do show do Consciência Humana. Você me olha. Puta rapaziada, vou falar pra você. Eu olhei pro Ferrez e Ferrez parecia uma criança no playground. Parecia, mano. E aí ele olha pra mim e fala assim: É isso, tio. É. é isso aí, ó. Que é. os caras não entendem, isso aí é de verdade, isso porra. Isso é aí de verdade. Cara, você pode meter os é molequinhos é bonitinho mano. lá no palco. O bagulho é foda. Eles com som trap pesado, ou rap mesmo, pesadão. E eles estão lá cantando, se divertindo pôr na mão pro alto. É uma fita. Agora, esse clima que nós sentimos no show real é um, um rap, mano, que é, in, é identificável, assim. É alma. É igual ouvir um blues, tá ligado? É igual um bagulho assim, real mesmo. Tá um som escapando aí pra mim, tá me atrapalhando. É, eu, eu aqui eu sou tipo Faustão, eu reclamo, tá ligado? Quem tipo, sabe que faz ouvir. É, os caras tão ouvindo outra porra aqui no mesmo estúdio que nós tá falando. Se nós não tem dois públicos no Red, nós tão fundido, tá ligado? Imagina, né? Nós tá aqui, nem o pessoal que tá aqui tá, tá ouvindo, tá assistindo. Vocês tá, tá, tá assistindo o quê aí, cara? É Matuê? Ah, nós mesmo. Tá vendo nós mesmo. A minha própria voz tá me irritando. A minha voz me irrita mesmo, por isso que eu falo menos, cada vez, cada vez não, mais. vez tendo... mais. É... Mano, então fala os próximos passos aí pra gente dar um fim nessa conversa, senão a gente não vai parar de conversar nunca porque eu gosto de conversar com você. Eu vou. Eu vou. A gente não falou de política. Sim, a gente não falou de política. Quer falar de política? Não vamos abrir o leque, mas ah. eu, eu vim com um, um, uma coisinha pra falar. Ótimo, vamos falar. E vai que... ter golpe? E que é muito engraçado. É. Então vamos lá. E eu falei isso outro dia lá na reunião do Três Tios. Eu falei, e aí o, o, o Iceman aqui, e o RB aqui, eles olharam pra mim e falaram assim: mano, isso é a coisa mais doida que eu já ouvi, mas você tem razão. Então eu vou compartilhar com vocês, compartilhar com você aqui agora que é assim: o dilema, o dilema de direita e de esquerda. O dilema de direita e esquerda. E aí eu vou usar aqui um, um exemplo. Saca no filme do. Filme não, no desenho do, do Tom Jerry? Sim. Tem um episódio. Todo mundo assistiu esse episódio, você vai lembrar. É um episódio que os donos da casa vão sair, aí eles chamam o Tom, o gato, e falam, ó, a gente vai ficar um tempo fora, você cuida da porra da casa pra nós, certo? Cuida tudo e tal, e não deixa o rato fazer bagunça. Essa é a visão. E, e o cachorro, o Bulldog, aquele bulldogão brabo, tá preso, saca? Mas então você cuida da casa, porque o cachorro vai quebrar tudo aqui dentro, então você cuida da casa. Beleza e eles vão embora e o Tom fica cuidando da casa e aí, o, quando o pessoal vai embora o rato vem pra fazer a festa e o Tom vai para moer ele no meio da correria tem uma hora que ele passa na frente do cachorro e mesmo o cachorro preso ele tem a coleira, né? a, a corrente, tem um tamanho de corrente ali ele passa na frente e o, o rato se liga o rato fala, porra se eu passar um pouco mais perto, quando o gato passar aqui, o cachorro vai moer ele na pancada. E ele faz isso uma vez, o gato apanha, e aí depois o gato olha e percebe que o, o cachorro corre só até um tanto, porque chega uma hora que acaba a corrente. Aí ele vai lá e risca no chão assim, ó. Porra, ele sabe que o cachorro vai, só, vai vir só até aqui. Então quer dizer que se eu passar desse risco pra cá, o cachorro não vai me pegar. Eu vou poder fazer todas as minhas paradas e tá de boa. Não vou correr risco. Essa aqui é a minha segurança. Então, o que ele faz? Ele faz esse risco e na hora que o, que o, gato, que o, que o ratinho corre lá, ele pega o, o, o rato, mole o rato na pancada, cuida da casa e o cachorro tenta pegar ele e não consegue. Aí chega uma hora que o, o, o Jerry, que é o ratinho, fala assim, peguei qualquer fita. Ele vai lá, apaga a linha que tá no chão, põe a linha um pouco mais para trás, de forma que quando ele chegar perto da linha, o cachorro vai conseguir pegar ele. Beleza. Onde que tá o erro onde que eu vou trazer isso para política? porque que eu contei toda essa história? Porque chegou uma hora quando o gato se ligou que aquela linha protegia ele e ele estava no comando, em vez dele só passar ali e fazer o rolê dele e resolver os bagulhos dele, ele focou mais em espancar o cachorro que não conseguia passar da linha. Então toda vez que ele passava para fazer o rolê dele, ele pegava um porrete e dava 50 cacetadas na cabeça do cachorro. E espancava o cachorro. Às vezes até esqueci de fazer o rolê que ele tinha que fazer Por causa do poder Ele espancava o cachorro No momento que o, o, o rato põe a linha pra trás E ele chega lá E ele vai espancar E o cachorro tem o espaço O cachorro gruda ele E mói ele na pancada Isso pra mim é a nossa direita e a nossa esquerda Quando a direita tá no poder Eles não querem só fazer o rolê deles A agenda deles Que já é foda pra nós Mata a gente eles, além da agenda, eles querem moer nós na pancada. Eles não querem só fazer o rolê. Às vezes, eles largam o rolê deles para poder espancar nós. Aí, quando a gente alcança o poder, a gente também esquece do nosso rolê e quer espancar os caras. Então, para mim, esse lance de direita e de esquerda é assim, ó. Direita ou esquerda. E todo mundo sabe que o Manuti é claramente é, de viés esquerda, socialista, é um recado para nós também. Quando a gente tiver no nosso rolê, no nosso poder, vamos fazer nossas coisas, em vez de ficar perdendo tempo querendo espancar os caras. Sim. Porque a nossa agenda, se for bem feita, já tem um efeito avassalador lá. Sim. Da mesma forma que a agenda dos caras também já mata nós. Então a gente não precisa se perder tentando... Imagina a raiva que o, nós estamos agora com o que está acontecendo no país. Se a gente toma o poder... Vocês vão mesmo querer fazer que nem o Tom e querer espancar o cachorro e esquecer do nosso rolê? É. Se a gente tomar o poder, vamos fazer nosso rolê. É. Vamos, fazer nosso, vamos cumprir nossas agendas, vamos assistir a quebrada, vamos conectar com o nosso povo, vamos fazer nossas coisas. Em vez de querer descontar todos aqueles desaforos que eles estão fazendo com a gente agora, querer descontar os desaforos, querer ir a forra, fazer uma vendeta. É. Essa que aqui, essa aqui é a minha parada. Eu uso lá o, o Tom e o Jerry para dizer porque no final das contas o Tom foi nessa aí de querer espancar o cachorro e ele se fudeu. Entendeu? Então, assisam o Tom e Jerry, pra vocês entenderem um pouco dessa política Ou aí. Ou seja, a parada é construir. É construir. E não moer o outro na pancada. Não moer. Não perder energia destruindo o outro. Exato. É um trabalho muito que eles fazem. Eles destroem muito, né? Eles gostam eles não têm pauta, pautas construtivas. Eles gostam as, de... As pautas deles são todas para destruir, né? Se você perguntar a agenda dos caras, eles não têm. Mas é. bater nos outros, eles gostam. É. Eles sabem, né? Bom, próximos passos, certo? Então, vamos falar lá. É... É... Tem aí... Vocês vão, vocês vão escutar Manuti... No disco 2 do Anti-Heróis, se você não gostou do primeiro, no segundo você vai gostar, que é o vilão. Tá, então, tá bom. Que esse foi o mocinho, Deus então... Deus me ajude. Tomara o disco 2 que... do Anti-Heróis. Tomara que você... Vai vir outro disco daquele? Não, é o disco 2. Ah, tá. Porque o, o, projeto o, projeto é, o projeto é um disco duplo, as primeiras 15 músicas foi o mocinho Vocês e o vilão... Vocês estão fazendo pra me tirar, não é possível, né? Não, é o vilão agora, ah. você vai gostar. Ah, tá. O agora, disco 2 é o vilão. O disco é o herói, é. apaixonado e é a porra toda. Esse aqui é o vilão agora, vai vir o Puta que pare, vai vir o então, um Thanos agora. Então, tá. então... Lá é o Capitão América, aqui é o Thanos. Meu, Maurício, você tem, que, você tem que conversar com o nosso irmão aqui. Tá. Então vem esse disco aí, Maurício, defendendo esse disco maravilhosamente, é um disco muito bom. Sou suspeito para falar, mas fiquem atentos. Detentos, 25 anos, comemoração de 25 anos de carreira. O Manuji também trabalhou lá. É porque tem cara que escreve... eu não posso deixar de falar, tem cara que faz dois discos. Um pra lançar, o outro pra pedir desculpa. Não é o caso. Não é o caso. tá Então, tá então tem isso também. Você, tá. pra, pra quem é fã do Detentes do Rap... Ah, tá vindo o Detentos... Detentes do Detentos Rap, tá vindo. É, é, a caneta pro Detentos é, é diferente, é, é, certo? É. Maurício DTS vai, vai colocar esse disco na rua com muita competência. O do é Detentos resgatou aí o Cidadão quem A aura <risos> Então, certo? É. Pra quem ficou tristinho quando é, a gente falou de amor no um Bante Heróis 1. Muito Zoom, bom, muito bom. Realmente então tá, tem o Detentos é. aí também. Então tem trabalho do, completo, do Mano Reco Completo. Né? Lá, completo. Tá, com, com o Formação, Mano Com o Mano Reco tá aí tá. tal. O Mano Reco tá cantando 12 segundos do <risos> disco novo. Exatamente 12 segundos. Que é Reco, um... eu falei pra você. Né, Ó, Essa é pra você, Reco. Tomara que saia um corte. Tomara que saia esse corte. Mano, te manda recado no bigode do Mano Reco. É. No bigode. É. Reco, você... Você, meu irmão, falei pra você lá quando eu tava escrevendo, quando eu tava produzindo o Anti-Heróis 2, eu falei, Reco, você precisa encostar no processo criativo, Sim. lá na casa do Maurício, pra acompanhar a criação das músicas. Quero escrever no seu timbre de voz, quero estar tá com você é, ali do meu Reco lado. Ele canta muito, mano. Não foi. Você não foi. É. é isso que... É, isso que, é o corte. Que, eu acho que ele desaprendeu. Você não foi lá, meu irmão. Então, Reco, ó, você desaprendeu de cantar, Reco? Tô te cobrando, você não foi lá. Então... É. Mas é um homem que tá construindo igrejas, está convertendo multidões. Ele também tem um outro trabalho missionário, agora falando sério, né? Ele tem, Porque eu sou do capiroto, mas eu respeito quem é de e Deus. E eu devo pra você, irmão, porque você já me convidou mais de 30 vezes pra eu ir lá assistir um culto na sua igreja. É, eu e Eu tenho medo fui. Ir, mano. Eu vou, meu irmão. Eu tenho medo, porque me eu assinei um pacto algum. um tempo atrás. Se eu for, eu tenho medo do capiroto achar ruim comigo. Eu não, te, eu não <risos> tenho essa preocupação com você não. lá, de você, do capiroto, não. Eu tenho certeza que o problema tá em você ah. ir lá... E você desconverter os convertidos. Não, jamais. jamais Se você, não, o que? Deixar esse, você 10 minutos falando com aquele pessoal? Não, não. O pessoal não. vai falar assim, que porra de igreja o caralho, eu vou embora. Nada, vou embora nada, com o Ferrez. Que nada, deixa o pessoal lá. Só que fica um toque, a bondade não está intrínseca à religião. Não. Nem sempre a pessoa está na religião porque ela é boa, e nem sempre a pessoa que não tem religião não quer dizer que não ela é, não é boa. Entendeu? Então, hum. eu não me considero um cara ruim e não tenho religião nessa parte. Mas eu acho legal quando o cara tem um trabalho de verdade, o cara faz um trampo de verdade. Então, quem tem um trabalho de verdade religioso, aí parabéns, sigam em frente. E se faz bem pra vocês, faz bem pra todo mundo. Irmão, eu vou. Tá? Eu, vou eu tardo, mas eu não falho. Então, anti-heróis 2, detentos. Uh, vou, vou vender meu peixe. Sim, vou vender claro. meu peixe. Porque o EP do Manuti... Você tem uma peixaria? É, pois é. E porra, é? muito. O EP do Manuti reza... É, também tá sob os comandos do, do RB. Você acabou. também vai ficar falando em segunda é, em segunda pessoa? Porque isso me irrita pra caralho. Quando... Falar do Manuti? Puta o que. O meu cara, EP. Isso aí é ridículo. Quando o cara fala. Não, porque hoje o Mano tal Aí quem é o Mano tal? Eu mesmo. Mas, mas sabe? Caralho, por quê? Isso é uma loucura do caralho. Isso... Você tá entrando nessa Não, também? Não, mas isso é um, é um, um mau costume. Hum. De tanto não fazer o seu trabalho. Eu tô sempre Sim, fazendo dos outros, isso, entende? Isso. Então, você me corrigindo até me ajuda. É. Outro dia, o RB me chamou a atenção. Ele falou assim, o amigão, você tem que falar, tem que aprender a falar por você. É. Você já fez isso comigo. É, claro. Você já me chamou a atenção várias vezes. É. Ti, é. você precisa falar por você. É. Então tá, EP, o meu EP, isso, tá Reza. Bom. Que chama mano o meu nome é artístico. Que chama Manuti, Vamos Reza. Vamos explicar pra não ficar uma loucura aqui. Né? Também está é. sob o comando do RB. Deve o sair o produção coisa... do RB, do RB Studios. Do RB, RB, Estúdio, RB Beats tá Studio. Também está na direção dele. E junto, Sim. meio que ali no, no mesmo tempo, que eu sou que nem você. Sim. Você está podcast é, no Rumble, podcast no. Não, no... aqui é de entrevista no Rumble. Lá é podcast. É, eu avesso aqui também. Entrevista no é. Rumble, podcast é. lá no YouTube. Escreve, faz é. palestra o escanteio cabecei para fazer o gol. Comprei uma igreja agora. Então, eu tô assim também. É, então, é verdade, Não também... É mentira não. Eu comprei uma igreja, só para expulsar todo mundo de lá dentro. Lá você não vai poder orar mais, não dá. Junto Mas com... eles também não estavam pagando aluguel, então... Não, eu não. Eu, eu, eu queria ver você em cima de um culto. <risos> eu? É, ah, é na, sua, na igreja do Ferreira. Como é que seria o nome da igreja do Ferreira? Se eu te falar que eu já fui adventista e já converti muita gente, você acredita? Mas é óbvio que eu acredito. Eu já fui adventista. Se eu te falar que eu queria saber qual é o nome da igreja do Ferrez. É. Puta que pariu. Filho, é em bigodagem por em bigodagem é. é que também sabe. É. Vai pensando, eu vou falar aqui, você é. vai pensando no nome da igreja, é. ó. Então, o EP, o, o meu EP, Mano reza. E junto também o Três Tios. O Três Tios. O Três Tios, que tá com o disco completo. Ah, então tá vendo bastante coisa, cara. Tem muita coisa. E o Três Tios tá pronto. Foi uma loucura, velho. A gente se encontrou lá na adega do Baguinho, no Parcaraíba. Depois de, sei lá, quase 10 anos que eu não vi o Ice, há muito tempo, a gente estava com o Maurício lá no dia, e aí quando eu vi, porra, o Ice chegou, aí estava eu, o RB e o Ice, a gente conversando, e o RB falou assim, porra, Ice, encosta lá no estúdio, era um sábado, na próxima sexta vai ter a gente vai fazer um negócio lá, encosta lá para a gente trocar um papo, com mais calma, matar a saudade, faz tempo que a gente não se vê, e o Ice me topou, e foi. Naquela sexta-feira a gente se encontrou lá às 5 horas da tarde, começou a resenhar, 3 e meia da madrugada, nós estávamos não estava lá ainda conversando. E no meio do caminho, o RB falou assim, porra, a gente tá, a gente tá tiozinho, né? Barba branca e tal. A gente tá, por que, que a gente não faz uma música? Um projetinho uma música só pra poder comemorar que a gente se viu de novo e tal. Aí o me falou, legal, mas aí a gente tem que fazer um negócio assim que a gente, o tempo melhorou a gente. Então, a gente tá que nem tipo whisky, A gente tá que nem whisky, A gente vai ficando velho, né? Os, os 15, 21 é os mais valiosos. Então, a gente tá que nem whisky. Aí, quando ele falou isso, o RB já vira ali, já começa a mexer e a gente conversando. Aí, ele já pôs um beat ali, já começou a fazer a criação ali. O Iceman escutou e falou, puta, mano, isso aí é muito gangsta. E a gente é uísque. Ele falou assim, porra, a gente é gangsta Ballantines. Oh. E ali, meu irmão, naquele momento... Vamos fazer uma música chamada Gangsta Ballantines e o tema vai ser esse. Porra, a gente ficou velho e a gente, a gente vai capitalizar aquilo que, na verdade, o rap usa como autodestruição. Sim. Quando os caras falam assim, ah, esses caras são é da velha escola. Tipo, fodeu, você já não serve mais nada. E no nosso caso é assim, a gente é bom pra caralho porque a gente realmente é da velha escola e a gente é velho. E a gente é experiente e a gente é valioso que nem a porra do whisky. Sim. 21 anos, 15 anos e a gente fez Gangsta Ballantines ali. No dia seguinte, no sábado... A gente acordou, meio dia que a gente chegou de madrugada em casa... O RB já tinha feito um grupo... Chamado Três Tios... E ele deu o nome de Três Tios... E daquele sábado... Para o próximo sábado, em sete dias... Foram feitas mais três músicas... Caramba. Em 40 dias, um disco com dez músicas... E já tem uma gravada e a outra já está... É, a gente gravou uma segunda já... Então tá, tá andando... Dentro é. e de muito em breve, vocês vão ver lá nas redes sociais... O Três Tios... Dia 24, Gaviões Fiel. A gente vai abrir o show do Detentos do Rap, a convite do meu irmão Maurício. Ah. O Três Tios vai abrir o show do Detentes do Rap. Então a gente ah. vai levar esse time pra rua já pra... Não era o plano, mas o Maurício falou assim, não, já vai começar já com o pé direito. Então a gente já, já vai. O show. É bom que eu chego depois já, quando for não, o Maurício Não, por cantando. favor, eu quero você lá antes. Não, já cheguei quando o Maurício estiver cantando. Nem que seja pra você dizer assim não, pô. Assim, assim <risos> não dá. Não, Nem que não, seja tô pra brincando. Tio, não morra mais. Não morra mais. O nome rap. da sua igreja. Você não vai me abandonar antes de é. falar o nome da sua igreja. O nome da minha igreja é Entrada Proibida. Porque eu nunca vou fazer uma igreja <risos> que me aceita. Tá bom assim pra você? É. Eu nunca vou entrar numa igreja que me aceita. Desse jeito. Me aceitou. Não, me aceitou, não, me não aceitou a igreja, não presta. Entendeu? Se você tiver passe livre, é. é porque não presta. Não, nunca quero fazer parte de um clube que tenha a minha carteirinha registrada por ele. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. O Ferrez de Construção volta na próxima sexta. Ferrez, pelo amor de Deus. Ah, é o salve pra sua filha. Filha, você sabe que eu, Sim. né? Filha, papai te ama, Luísa. Papai te ama, sei que você tá me vendo, então um beijo, te amo, daqui a pouco eu tô em casa. Esse homem tá feliz, viu, Luísa, com você de volta. Tá? Isso, isso. Então ele tava esperando muito você voltar. Por é favor, não faça mais isso com seu pai, porque ele te ama, tá bom? <risos> obrigado, e a gente Ferreira. gosta de você porque a gente gosta dele. Obrigado, tá? obrigado. Um beijo, tchau.